Ah, né? Eu na verdade nasci em Brasília. Ah sim, nasci em Brasília. É, mas eu nunca morei em Brasília, mas eu tenho família em Brasília. Hum. E eu só nasci mesmo lá, mas eu considero Piracicabana que eu já, já fui pra lá, minha família é toda de Piracicaba. Ah, da hora. É, e eu fiquei lá até os 13 anos. E, e daí eu me mudei pra Recife. Ai. É onde eu fiquei 11 anos morei em Recife por 11 anos Caramba. muitos amigos lá e estudei lá também então onde você tipo se se tornou adulto tá? exatamente tipo. ah, cara, legal. exatamente e como foi para você tipo viver em Piracicaba, ali a partir da infância qual foi a importância disso para você e depois indo para Recife assim é... Foi, muito, foi bom passar a infância assim, pelas e sempre vai ser o lugar assim que eu tenho conforto, porque a minha família também é, veio de lá e tal, e eu fiz coisas que é do interior, né, que hoje em dia é mais difícil, brinquei na rua, mano, andava de bicicleta, essas coisas, e foi uma transição muito grande para Recife, cidade grande, né, cara, e metrópole e tal, mas eu aprendi muito também, assim, a, me abriu a cabeça, bastante Recife, uma cidade muito cultural. Olha, de, de tocar, música, eu sempre gostei de música, desde muito novo, assim, cara. É, acho que eu tinha oito, oito, oito, nove anos, assim, eu tinha um Walkman <risos> e gravava fita cassete no rádio, tá ligado? Sim. Ficava escutando e sempre gostei muito de música, sempre foi uma coisa que, que me fez muito bem e tal. Mas eu não comecei a tocar até os 13 anos. Tinha um violão lá em casa, assim, bem velho, assim, do meu, do meu bisavô, eu acho, estava lá em casa, e, e eu tinha uns 13 anos, comecei a gostar. De, de rock and roll, escutava bastante rock and roll, punk, e comecei a querer aprender assim. Foi o primeiro contato com o instrumento foi com com violão, hum. um violão antigo que tinha lá em casa. E, e depois meio que nunca mais parei assim, cara. Fui mas sempre foi uma coisa muito para mim assim, nunca foi também como uma terapia para mim, porque é, sempre me fez muito bem tanto escutar a música quando, como tocar a música, é... um, um processo, assim... bem importante para mim. E você tava falando que aí quando você tava já envolvido com a música, né, tal... e aí quando você veio pra Irlanda, você... deu uma parada, uma afastada. Justamente, cara, eu fui... sempre, no Brasil, assim, sempre... Tive, tive banda assim, mas to, sempre toquei muito, muito pra mim, apresentava uma vez ou outra assim, e, e em 2016, quando eu, eu vim pra, pra Irlanda, eu assim, desfiz das minhas coisas, achei que, não, que não, não iria fazer mais música, ia atrás de outras, outras coisas e tal, e, e não, simplesmente não consegui, cara. Fui fiquei mais ou menos quase um ano, quase um ano, assim, é, afastado de, de fazer música, de tocar, e, e sentia muita falta, assim, principalmente com um difícil processo de, de mudar e tudo mais, primeiro ano correria e tal, de, e daí na época eu conheci um, um grupo muito legal de pessoas é, que tinham um centro cultural. É, eu conheci a Ellen, que, que movimentava um centro cultural aqui em Dublin e eles me deram muito incentivo, assim. É, comecei a, a voltar a tocar de novo. Tinha um pessoal, cheguei a fazer busking depois, é, por um tempo. Meu amigo Guilherme também, que eu conheci em 2017, ele tinha uma vontade de fazer um projeto e tal a gente ele cantou e queria alguém para para fazer música com ele e a gente se juntou desde o primeiro momento rolou bem assim a gente fez várias várias coisas juntos e, ah, não, não. e daí eu vi que eu não podia assim ficar sem, sem tocar também sem, sem movimentar esse lado porque não sei é importante para mim da hora... e agora você tá tipo descobrindo um novo mundo né, na música, né? Qual que é essa... fala um Sim. pouco dessa transição sua. Ah, foi durante a pandemia, logo quando a pandemia chegou, eu, eu né, tava morando num, numa casa mais afastada, não podia, eu sempre toquei violão e, e, e guitarra elétrica, e na, lá na casa não podia fazer muito barulho e tal, não sei o que e, mas e agora? e eu sempre tinha visto o sintetizador, né, desde da, né, aquelas bandas progressivas de 70 tocando aqueles synths magníficos, mas não entendia muito como funcionava e tal, e fui aprender, falei, nossa, eu vou aprender isso, vou... e daí eu peguei e comprei um sintetizador assim simples e, e foi um passo assim pra, pra música eletrônica é, e foi um, uma expansão assim de possibilidades cara, de, assim, de treinar é, o ouvido também e todos para ser sintetizar o som né, do zero assim os tipos de e movimentou esse lado da música eletrônica e comecei a, a ver samples e synths fiquei apaixonado por, por sintetizadores também além da guitarra elétrica Eu queria saber para você sobre as suas influências brasileiras nas suas músicas de hoje. Ah, legal. Essa parte mais regional, assim, como que tá sendo. Ah, você? eu gosto de bastante coisa do, do Brasil, cara. Um país que, que tem, que é musicalmente riquíssimo. Não só musicalmente, né? Culturalmente, mas é, influência, principalmente no, no violão, cara. Eu gosto de muita coisa do Nordeste. É, então. Zé Ramalho, Gerardo Azevedo, o é, seu Valença, o Milton Nascimento, na, na, na, de Minas, né? Mas é, são todos influências para mim, uhum. assim, artistas exemplares, assim, na, de a música popular do Brasil. E também os clássicos, claro, o Chico Buarque, é, né? Todos até os mais clássicos, assim, Tom Jobim, são todas figuras imortalizadas né, na música do Brasil, cara, porque é, é muito rica, assim, é, é um estilo musical que, que muita gente demora, assim, pra, pra né, entender. É, é psicodélico, é, porque... né, mano? É também, muito sim. psicodélico, né, tipo Novos Baianos, tem, né? Os Novos Baianos, o Nordeste teve uma, uma cena de psicodelia muito forte, tem um disco Zé Ramalho com o Lula Cortes, que chama Paebiru e hum. disco é olha é difícil não vai encontrar outro parecido cara porque <risos> louco é, assim, não né? Ave Sangria conhece Ave Sangria de Recife sim não? eu gosto eu gosto de Ave Sangria assim Lula é cortes também de de Recife ah mano que louco é, me trouxe morar em Recife me trouxe muita muita influência dessa assim. hum, sim não e você tá com o Instagram onde você tá divulgando essas suas músicas, né? É, mais experimental e tal. Sim, é, um, é de música mais experimental. E Como que é o nome? Vídeo mesmo? E, e, e imagem. Chama Ambient Hologram. Beleza. Vou pôr aí. Obrigado. E, mas...